Oi pessoal, então vamos ver como é que faz para poder alterar aqui ou conhecer as espessuras das penas das, do nosso conjunto de canetas do Arquicad, tá? Então, se você tem dúvida de como criar uma nova, um novo, novo conjunto de caneta, renomear, assiste a aula referente ao conjunto de canetas, tá? Essa aula eu vou mostrar só aqui como faz para poder saber qual é a espessura de cada pena, de cada quadradinho desse que tá aqui, tá bom? Se aconteceu algum acidente você perdeu essas configurações, você pode duplicar, por exemplo, esse conjunto de caneta aqui ou entrar em man, é, de forma manual dentro de um outro conjunto de canetas e alterá-lo, tá? Então, eu vou mostrar aqui a... a a espessura de cada pena, de cada cor, tá bom? O que são essas cores, o que são essas linhas verticais e horizontais, eu expliquei na aula anterior de canetas, tá bom? Então, tô aqui na vista 1 para 50. Na aula, nessa, nesse conjunto de canetas, eu tenho aqui, ó, essa linha. Adicionando aqui, ó, um clique em cada um deles, note que aqui do lado direito vai mudar. Qual que é a descrição, a espessura e a cor, tá? No caso, todas essas aqui estão em preto, é preto, né? Óbvio, tá aqui. Mas o que vai mudar é a descrição e a espessura. Então, eu vou passar aqui, ó, devagar, para você ver qual que é a pena de cada uma dessas caixinhas aqui, dessa colmeia de cores, tá bom? Então, eu vou Vou passando e você vai anotando, voltando e retrocedendo no vídeo, tá? Então, primeiro aqui, ó, você pode ver que é a espessura ponto 10, descrição geral geral, tá? Então, vou continuar aqui, você pode ver, muda a descrição, mas a pena continua a mesma, 010, 010, 010 até aqui, ó, equipamento geral, já passou para 18, tá? Esses coloridinhos aqui passou para 015. A segunda linha já está em 35, ó, ponto .35. A descrição está embaixo. Eu vou seguir, ó, mudou. O segundo aqui mudou para 10 35 10 35, 35 35. 35 18 já mudou para 18, 18, 18, 18, os coloridinhos estão em 15, 15, 15, e a terceira linha foi para 25, 25, 10, 25, 18, 10, 25, 25, 25, 25, 25, 25 20, ó. 10 zonas e textos 10. Irô sanitário 18, Vamos continuar 18, o, o coloridinho tá em 15, 15 e 15. Quarta linha 18, 18, 18, 18, tudo 18 aqui pelo jeito, ó. 18, 18, opa, 18, 18. E esses coloridos são 15 aqui embaixo também está 18 Ó, aqui em aberturas e tramas está 10 os outros são 18 documentação em linha 10 10 10 18 18 10 18 e 15, 15, 15. Ok? Aqui embaixo, 18, 10, esse cinzinho, 18, 10, 10, 18, 18, 18, 18, 18, 10. Zonas tramas de superfície são 10, 18, 18, os coloridinhos são 15. Aqui embaixo, os brancos 01 01 01 01 01 01 01 Então vamos lá, nessa outra linha 25, 25, 25, 20. opa, 20, ladrilhos piso e parede 20, depois vidro 20, metais volta para 25 e aí você segue. 30 concreto 40 concreto estrutural, volta para 25. 10, 25, 35. Aqui embaixo, 15. Essa escala de cinza aqui. Tudo 15 pelo jeito, hein? 15, 15, 15, 15, 15. 15, 15. 15. Tá aqui embaixo, tudo zero, e aqui é 15, coloridinho cada cor na sua cor original tá 15, aqui embaixo também, é tudo 15 opa, aqui no preto que muda ó, Ops, aqui em cima, aqui foi 40. E aqui nem tem, ó. Esses slots estão vazios, tá bom? Então, para você que tá perdido em relação qual que é a linha, qual que é a espessura da linha pro conjunto de canetas 1 para 50, eu passei aqui rapidinho para você. Abre no seu celular e vai abrindo no KiCad e vai inserindo um por um, tá bom? É isso aí. Beijão.